O que? Processado? Não acredito! Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui, motorista de aplicativo já faz dois anos e no vídeo de hoje na verdade eu trago um aviso para geral que tem aqueles tipos de frescurite e quando eu falo frescurite é na questão de você levar pets, animais dentro do seu carro e claro, o carro é seu, você trabalha da forma que você quiser, você transporta as pessoas que você quiser, mas tem uma certa situação que pode ocasionar de você levar um processo, se você não transportar esse tipo de passageiro, que é exatamente transportar cão-guia. Claro, se você não quiser transportar cachorro, gato para veterinário, não tiver em caixa, você não transporta. Mas na questão do cão-guia, você é obrigado por lei a transportar esse tipo de passageiro. Claro que você não vai transportar o cachorro sozinho, geralmente cão-guia está com uma pessoa que é deficiente visual. E se você se recusar a levar esse tipo de passageiro, você pode sofrer um processo por parte do passageiro, ao qual você vai pagar uma multa que varia entre 2 a 10 mil reais. Isso aconteceu com um parceiro nosso e também pode acontecer com você. Eu vou colocar um vídeo do, da situação que ocorreu, ao qual o passageiro ele filmou, ele tem prova que o motorista não quis levar, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. acho que vocês estão vendo. É da Polícia Militar, né? Já chamaram? Como é que é o nome aqui? Abivi? Tá? Ele Eu, acabou de agredir um deficiente visual e arrancar com o carro e não quer deixar um cão guia entrar dentro de um Uber. Moço, é, o pessoal que está querendo entrar no carro com excesso de cachorro aqui, ó. E o maluco é cachorro. É, é cão guia! É eu não estou querendo levar, eu não vou levar, cancelar a corrida. Porque se fosse um passageiro que eu já levei com um cachorro na frente, tudo bem, Agora encheu meu carro de cachorro, não é Canil, pô? É Pedro Pereira Batista. É aqui na. São Judas aqui. Ah, tá bom então. Obrigado. Tá? Tchau. não chamaram, agora já tá vindo. Oi. Eu tô aqui na divisa com um, um cara de um Uber, se assim, não quis me levar. Tô dentro do carro aqui, chamei a polícia já. Quem não, não quer levar, nem eu, nem o anjo. Não, anjo tá. eu não O Anjo eu leva tá, porque não, educado. Não levar, agora, é educado. Agora tu é mal educado, tu. Tu é mal educado, esse cara é mal educado, tomar. ó. Porque o Ângelo deixa ah. agora o cara quer arrancar minha porta e furar ela baixa então. achar que vai botar o um canil aqui dentro ou não Pô, vai? como vocês puderam ver, esse nosso parceiro, ele estava um pouco exaltado, provavelmente ele estava num dia cansado já e tudo mais, e acabou se exaltando com a situação. E adivinha só o que aconteceu? E se você imaginou que ele exatamente levou um processo por essa situação, sim, infelizmente, ele levou um processo. Eu subtraí essa notícia do site do G1, eu vou colocar o link da matéria aqui no, nos comentários, ao qual vocês podem ver que ele teve que pagar uma indenização de 2 mil reais para o passageiro pelo simples fato de ele ter se negado a transportar o cão-guia dentro do carro. Então, pessoal, você tem todo o direito de transportar ou não animais. Mas esse caso específico de cão-guia, se você não transportar, você tem uma chance alta, e eu digo assim, muito alta mesmo, de levar um processo por parte do passageiro. Então, tome muito cuidado quando você for recusar esse tipo de corrida. E como eu disse, esse é um vídeo aviso, um vídeo rápido também, para vocês ficarem espertos e ligeiros com esse tipo de situação. E se você gostou, já deixa aquele like. Se você quiser também, comente aqui nos comentários abaixo, que eu vou ler todos que vocês mandarem, e não deixe de replicar e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos, beleza? Ah, e se você não se inscreveu ainda no meu canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, e eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau! the sun rays